Fala galera que tá ligado no canal Clique GMB, o canal que tá sempre ligadinho em trazer uma novidade pra você! Bem galera, no vídeo de hoje a gente vai trazer várias opções para você que quer comprar um celular de até mil reais, celular top, celular poderoso, aqui no YouTube. A gente vai mostrar vários celulares, tantos para você comprar aqui no Brasil ou lá na China. Lembrando bem galera que também tem uma loja que é patrocinadora do canal aí, que é a Connect Celulares. Lá você consegue encontrar os melhores preços em iPhone, em celulares da Xiaomi, fone de ouvido Bluetooth, enfim, vários produtos top. Se você se você quer conferir os melhores preços em celulares, pode pesquisar no Mercado Livre, em qualquer lugar, que lá vai ter os melhores preços, beleza? Primeiro link na descrição, loja Connect Celulares, e se você quiser comprar qualquer aparelho desse aqui, vai aí no próximo link da descrição, que vai ter o nome de todos esses aparelhos. Por exemplo, se você quiser comprar aqui diretamente da China, eu vou te mostrar como que faz... Tudo certinho, beleza? Fica com a gente aí E vamos falar do primeiro aparelho O primeiro aparelho que a gente vai falar aqui É um celular da Xiaomi Esse celular você encontra lá na Amazon Brasil Tem um link dele na descrição É, é o celular O Redmi 9 de 64 GB Com a versão 4 GB de RAM Na cor Carbon Grey Que é um cinza meio escuro Ele tá aí na faixa de R$ 1.082 reais. Na faixa de R$ 1.100 reais, O dólar sempre tá baixando, aumentando, enfim você acha várias opções aí, beleza? O próximo que eu vou falar aqui é um da LG Essa versão do LG K51S tem 3GB de RAM 64GB de armazenamento interno Uma câmera de principal de 32MP E é um celular para comprar aqui no Brasil Um celular até que legal Mas eu usaria meu dinheiro em coisa melhor Igual eu vou falar aqui para você O próximo que a gente vai falar aqui é o Positivo Q20 Esse celular traz aí um custo-benefício Com um dos celulares mais mais baratos de 128 GB. Ele tem aí tela de 6.1 polegadas, uma câmera de 13 megapixels ultra wide com 4 GB de RAM. É vem aí com outra câmera de 5 megapixels ultra wide também, 2 megapixels profundidade e câmera frontal de 8 megapixels. Ele tá aí na faixa de 980 reais, está encaixando ali na faixa dos mil reais e é um ótimo celular de 128 GB aí. E agora, galera, a gente vai falar de conversa de um menino grande aqui, pode de falar o que quiser, mas Xiaomi é Xiaomi. Traz preço e, mano, muito top mesmo. Esse celular que a gente vai falar aqui agora é o Redmi Note 10. Esse celular vem com 4GB de RAM, versões dele com 64 e 128GB de RAM. Vem com Snapdragon 678 octa-core, uma câmera principal de 48 megapixels e já vem com um carregador turbo aí de 30 watts. Então é um dos melhores preços que eu compraria. Você vai falar, ah, você tá achado, não sei o que. Mano, você vai ser taxado se Comprar um celular desse aqui, na faixa Aí de coisa de 150 200, até 250 reais Na minha opção, compensa Muito você esperar um tempinho para um celular Desse aqui chegar, e mano, você vai ter Um celular muito top mesmo Com uma configuração muito legal E que vai durar pra caramba aí Na sua mão, beleza? O próximo que eu vou Falar aqui, é um celular também Recém lançado aí, da Onplus É o Nord N100 Esse celular tem um Snapdragon 460, tem aí mil amperes de bateria Uma bateria muito grande mesmo Uma bateria muito top Tem 4GB de RAM 64GB de armazenamento interno Dá pra você guardar bastante coisa Tem uma tela aí de 6.52 polegadas Muito top E um celular que vale bastante a pena você comprar também 4GB de RAM 64GB de armazenamento interno Na faixa aí dos seus 966 reais. O próximo que a gente vai falar é outro também da Xiaomi Que a gente vai falar aqui agora do Redmi 9T, esse celular eu já vendi dele aqui na loja Connect Cellular, é, tem várias opções dele, muito legal mesmo é um celular muito top, com uma câmera muito boa, tem versões com 4GB de RAM, 64GB de armazenamento interno e tem versões com 128, câmera padrão, 48 megapixels, bateria dele é um dos destaques também que eu esqueci de falar aqui de 6.000 mAh, é uma bateria que vai durar muito, mas muito tempo mesmo, um celular muito top e bem, enfim, pra você que gosta, gosta é gosto. Gosta da maçãzinha, gosta do celular da Apple. Ali vem falar que eu arrumei aqui uma ótima opção para você na faixa de mil reais lá no Alex. É você pode dar sorte de não ser taxado, não é nada garantido, mas você pode dar sorte de não ser taxado e pagar esse valor. Caso você seja taxado, vai ser na faixa dos 200 reais para baixo, com a mais de para mais para menos. Ele é uma ótima opção para você comprar. É o iPhone 7. Esse celular vem na versão 32GB, tem várias cores para. Você escolher cinza, prata Dourado, rosa, muita versão Aí pra você que gosta, mano, esse aqui Pra mulher, muito lindo, esse pra homem um, Muito lindo, esse aqui tanto, Enfim, muita opção legal Mesmo, você encontra ele aí na faixa De R$ e reais Você pode pegar aqui ainda o cupom de desconto Pagar mais barato aí E é um celular muito top, lembrando bem Galera, como eu disse, se você quer comprar Qualquer celular desse aqui, vai aí no link Da descrição que tem sempre os melhores Preços pra vocês, muito top mesmo, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, confira aí o link da loja Connect Celulares, siga a gente lá no Instagram, tem várias opções de celulares legal, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.